Pode começar. Olha, não é bem uma doença o autismo. Mas você tem uma doença? Não, não é uma doença. São desafios a mais. Olha, cozinho. A Yasmin chegou. Oi Yasmin, bem-vinda! Tudo bem? Ah, tudo! Você tá bem? um ovo apertado mesmo! Hein? Ai, que delícia! Me incomodava com barulhos altos, eu tinha uma coisa que se chamava excessos de pensamentos. 24 horas, até dormindo ela gruda em mim, então você não tem um só momento, tem... só... Peraí é. filhinha. Sou completamente contra a ideia de ver de uma forma correta. Não existe o um certo e errado, você sente um cheiro e você sente alguma emoção você prestar atenção, porque a gente não presta atenção, a gente presta muito mais atenção no que vê. Em relação ao autista também é importante isso, que é contemplar não apenas o domínio cognitivo, que é que isso está em causa, eu não aprendo, não aprendo o que? Cognitivamente e o resto. E a aprendizagem emocional, e a aprendizagem afetiva, e a aprendizagem ética, estética, social, moral, é o motor espiritual, onde é que está? O autista é isso tudo o outro que não é autista, é isso tudo. Uma sensibilidade que talvez vá se aguçando mais para as nuances de cor, para as delicadezas dessas nuances. O nome do nosso filme é Delicadeza é Azul. Delicade... Caraca, esse aí ficou legal. Delicadeza é Azul.